Meu nome é Zilma Reis, sou médica e coordenadora do Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Coordeno um grupo multidisciplinar denominado Núcleo de Pesquisas em Informática Aplicada à Saúde. O projeto que apresento aqui é a modelagem de dados clínicos para transferência eletrônica de informações materno infantis entre diferentes níveis de cuidado, dentro da rede de atenção do Sistema Único de Saúde, SUS. Ele foi financiado com recursos da chamada FAPEMIG ppsus Programa de Pesquisa para o SUS. Trata-se de uma abordagem interdisciplinar entre a medicina, ciência da informação e da computação, que envolveu a análise de informações registradas em prontuários eletrônicos durante a gestação, parto e pós-parto. A tecnologia desenvolvida no projeto foi a criação de padrões de informação para dar suporte à troca de dados entre sistemas de registro eletrônico de saúde. Também foi desenvolvido um aplicativo para dispositivos móveis para testar a comunicação entre profissionais de saúde e as gestantes, que conta hoje com cerca de 20 mil usuários no país e fora dele. O objetivo da tecnologia testada é fazer a informação fluir entre os vários níveis da rede de atenção à saúde para oferecer acesso oportuno, seguro e eficaz aos dados clínicos registrados em diferentes pontos da prestação de cuidado. Diferente dos sistemas de prontuário eletrônico convencionais, essa abordagem dá suporte a uma comunicação mais efetiva entre os profissionais de saúde em diferentes locais. Ao estabelecer e pactuar padrões de registro clínico, preserva-se a coerência semântica e conceitual dos dados que, ao serem trocados entre instituições de saúde, poderão ser utilizados de forma compartilhada entre os sistemas de informações distintos. De a informação confiável no momento da tomada de decisão pode impactar positivamente na qualidade da assistência. O cenário do cuidado obstétrico foi tomado como um caso de uso para o desenvolvimento de soluções de compartilhamento de dados entre sistemas. Os modelos propostos foram levados para ampla pactuação nacional através da Comissão de Estudos Especiais de Informática e Saúde da ABNT. Além disso, atuamos em cooperação com a base ONTONEL do Ontology Research Group da Universidade de Nova York, Estados Unidos. Essa última trata de uma ontologia de domínio, uma das estratégias mais adotadas no mundo para mitigar problemas de interoperabilidade. Quanto ao impacto para a sociedade, a assistência obstétrica demanda uma troca ágil e oportuna de informações de saúde, dada a duração bem definida da gravidez e a necessidade de integração entre dados registrados no pré-natal aos do parto e pós-parto. Os modelos de informação definidos no projeto contribuem para uma comunicação efetiva entre os prestadores de cuidado em diferentes pontos da rede de atenção, seja ela pública ou da saúde suplementar.